Boa noite a todos, o meu nome é Janice, eu sou a trabalhadora responsável pela prelição da noite. Alguém está vindo aqui pela primeira vez? Não? Então muito bem. O tema da noite é o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Mas antes de nós começarmos a falar e refletir sobre o tema, quero convidar vocês a se sentarem o mais confortavelmente possível, respirar fundo para acalmar os corações e as nossas mentes nesse momento para nós tirarmos esses 30 minutos de conexão com o plano espiritual. Então nós vamos neste momento agradecendo a Deus nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, pelo dom da vida. Agradecer pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pelas lutas e por tantas vitórias que muitas vezes nos esquecemos de celebrar vamos abraçar amorosamente os nossos anjos da guarda, esses irmãos queridos que nos amam há muitas existências, estão constantemente ao nosso lado, que nós possamos abraçá-los, agradecer por seu amor conosco, que nós possamos estar conectados a ele. Nós vamos caminhando junto a esse irmão, esse anjo bendito, e encontramos com Maria, Maria de Nazaré, Mãe amada, imaginemos que somos crianças espirituais e pedimos, ó oh, Mãe amada, recebe-nos em teus braços, nos cobre com teu manto azul de paz, proteção e amparo, acalenta, Mãe, os nossos corações, vai-nos serenidade e nos ensina a amar e perdoar. E nos sentindo totalmente amados, repletos desse amor, esse calor de mãe, caminhamos ao lado de Maria e nos encontramos com o nosso Mestre amado Jesus, e que nós possamos vê-lo neste momento em nossa tela mental, visualizemos sua imagem amorosa, resplandecendo de luz, deixemos neste momento bendito que essa luz possa tocar os nossos corações, as nossas almas. Nós te agradecemos, Mestre amado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome e pedimos o teu amparo e proteção durante toda a nossa jornada. Junto a Maria, Jesus, ao nosso anjo da guarda, seguimos caminhando, nos sentindo leves, felizes, sentindo a presença de Deus em nós. E nos caminhamos para nos dirigir até o Pai da vida,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 assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. O tema da noite, para quem depois quiser ler com mais detalhes, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. O capítulo 28 são coletâneas de preces, e a, a oração do Pai Nosso é a primeira prece que Kardec relata nesse livro. Mas o primeiro, o primeiro item, os espíritos, Kardec escreve, os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um, bem, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. E aí eu vou entrar na oração que é o Pai Nosso e aqui no Evangelho também menciona como oração dominical. O Pai Nosso é colocado por Kardec como a primeira prece e aqui no livro tem mais de 50 páginas de prece. Uma das grandes explicações é que essa prece foi a prece que Jesus nos deixou para nos conectarmos a Deus, ao nosso Pai. É a prece que está à frente de toda e qualquer prece. Ela pode e é capaz de substituir qualquer prece que a gente possa achar que é mais bonita, mais sofisticada, lembrando que Jesus nos ensinou o valor da humildade o valor de nós falarmos sem recitar porque às vezes a gente aprende a prece desde pequenininhos né e você recita a prece pai nosso cristais do no céu ó, a prece acabou e você nem percebeu o que falou faz a prece a gente fazer uma prece levar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos a deus a gente se desconecta do mundo então a gente imagina que tem uma camada de proteção sobre nós e somos nós e o pai é, são são minutos, minutos pequenininhos, que a gente se conecta verdadeiramente a Deus. Então a prece do Pai Nosso, ela é, ela é uma prece, é o um modelo perfeito de exatidão que Jesus nos deixou. Verdadeira obra-prima de sublimidade e, simples, e simplicidade. Resume todos os deveres do homem, para com Deus, para consigo mesmo. Quando a gente diz a prece o Pai Nosso em intenção de alguém, então vou dar um exemplo que é fácil para quem é pai, mãe, avô, avó, a gente faz uma prece por um filho, por um neto, a gente faz essa prece pedindo para ele com a fé e o desejo como se fosse para nós mesmo, Lembrando que Jesus nos disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Então olha a grandiosidade do poder da prece do Pai Nosso, da oração dominical, quando a gente realmente se concentra para falar com Deus, com o coração voltado a Deus. Não é a robustez das palavras, é a vontade sincera, é a humildade sincera de se conectar ao Pai e pedir pelo próximo ou por nós mesmos. A prece, ela serve, obviamente, para a gente agradecer e para pedir pelos outros também. É uma poderosíssima ferramenta, se usada de forma adequada, como eu mencionei. A prece, ela precisa ser dita do coração, não recitemos prece. Então, todas as vezes agora que nós formos fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, aquela prece que te toca mais o coração, lembremos de nos conectar a Deus, a nossa essência. Quando a gente se conecta a Deus, o DNA de Deus pulsa dentro de nós e desperta, e às vezes nós só nos lembramos de nos conectar a Deus nos momentos de aflição, quando lembramos. Esse momento da prece é o momento que você se conecta a Deus, que você se liga e a sua essência pulsa, porque Deus habita dentro de cada um de nós. E não existe exceção. Somos todos filhos de um pai celestial que ama todos os filhos sem qualquer distinção. As distinções, infelizmente, são criadas por nós mesmos, homens, que nos vemos muitas vezes melhores uns do que os outros. mas somos todos filhos. E aí a gente começa o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. A primeira frase, Jesus, já santifica o nome de Deus. Deus que está presente em todo o universo. Os pequenos insetos, naquela pequena folha que cai, agora ainda está chegando o outono, a gente vê a árvore e cai todas as folhas nos grandes astros que estão no céu, no, no céu olhamos a maravilha que é a lua todas as coisas, e em nós habita Deus então Jesus diz, santificado seja vosso nome Deus é o Criador de todos nós. E a primeira frase diz exatamente isso, abençoando a Deus por sua criação. Que venha a nós o vosso reino. Que venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é puramente amor. Imaginemos que o reino de Deus é puramente amor, fraternidade, caridade um com o outro. Venha a nós. E qual é a nossa contribuição para esse vem a nós? Porque Deus nos cria todos iguais. Somos nós ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida que fazemos as escolhas e decidimos para que lado nós vamos. Nós temos sempre a opção de escolher entre o bem e o mal. E alguém pode dizer, ah, mas é que o mal às vezes é mais forte. Temos inteligência. Deus nos deu inteligência e raciocínio. E se nós pararmos para pensar no momento de um impulso, se nós pararmos, respirarmos, pensarmos um minuto, a gente muda de ideia. Porque a essência de Deus está dentro de nós. Nós temos total lucidez do que é certo e o que é errado. As coisas erradas acontecem, no geral, em momentos de impulso. Tem gente que está um passo mais evoluído, alguns um pouquinho menos? Sim, a gente ora por todos, sem exceção. O mundo vem a nós, o vosso reino, ele vem de nós. O mundo só será um lugar melhor, onde nós vamos ver, venha a nós o vosso reino, quando nós nos tornarmos seres melhores. Eu digo nós... Porque a gente pode olhar o vizinho, o pai, a mãe, o filho, qualquer um, nosso chefe, então é ótimo, exemplo ótimo. São sempre as pessoas que estão erradas, nunca nós. Eu, imagina, eu sou perfeita, gente, que isso? Mentira, isso é vaidade e orgulho. Que venha a nós o vosso reino, através dos nossos atos de amor, de caridade, de fazer ao outro verdadeiramente o que nós gostaríamos que fosse feito para nós que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. E qual será a vontade de Deus? Imaginemos que seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos absurdamente felizes. Que nós nos amemos, que nós primeiramente amamos a Deus, amamos ao próximo como a nós mesmos. Mas mais uma vez, nós fazemos as nossas escolhas, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de decidir sobre as nossas escolhas, o que nós fazemos. E aí muitas vezes a gente fala que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas nós semeamos algumas coisas que não são tão boas assim. E aí de novo, é uma reflexão nossa, interna. E não vamos colocar a culpa no vizinho, na esposa, no marido, em ninguém. Porque nós colhemos exatamente o que semeamos. Deus quer verdadeiramente a nossa felicidade. Mas as escolhas das nossas ações são feitas por nós mesmos. Uma coisa importante, alguém pode dizer assim, ah, mas você fala assim porque você não tem dores e aflições. Todo mundo tem dores e aflições. Às vezes o que é dor para um pode não ser para o outro, mas cada um tem a sua dor e a sua aflição. Aceitar a dor não é ser submisso à dor, é aceitar que nós temos ensinamentos. Olha a dor e reflete sobre ela, o que ela te traz. O que uma doença veio fazer com você? Ela veio te chacoalhar? Ela veio dar tempo para você olhar sua família? A ausência de um trabalho fez, fez o que na sua vida? Reflete, porque Deus sabe o que cada um de nós precisa e nós verdadeiramente não temos nem a mais e nem a menos. Nós temos o que é justo e o que nós colhemos pelas próprias escolhas que fazemos. E aí, Jesus diz no Evangelho que nós devemos cuidar de nós. E aí, ele mesmo diz, nós precisamos do alimento para o nosso corpo. Daí o nosso pão de cada dia. E aí, se nós lembrarmos, lá no comecinho, no Velho Testamento, Deus fala que você vai colher o pão com o suor do seu rosto. Então, Deus nos dá força, nos dá capacidade física e intelectual para trabalharmos e conquistarmos o pão nosso de cada dia. Não vamos achar que Deus, em sua infinita misericórdia, vai querer que nós fiquemos o dia inteiro sentados ou dormindo e o pão vai cair na nossa cabeça, porque não vai. Ele nos dá força, nos dá coragem. Nos dias difíceis, se a gente lembrar de falar Senhor, esteja comigo e vai para o teu trabalho. Agradece aquelas pessoas que estão na tua vida para testar a sua capacidade. A sua capacidade de tolerância e de amor. E muitas vezes o que as pessoas precisam é de amor. Treina isso. A olhar o mundo com outros olhos. Não que nós tenhamos razão de tudo ou estejamos errados com tudo. Mas as coisas precisam ir para a mão de Deus e a gente tem que fazer o que é certo. Então abençoa o teu trabalho. Ah, mas eu não estou feliz porque meu chefe é ruim. Abençoa o seu chefe. Abençoa o seu chefe e fala, Senhor... Eu, eu consigo entender, mas que se abra uma nova porta e tenham certeza que alguém precisa daquela porta que vocês estão. Aquela porta trouxe muitas vezes o alimento e a gente esquece. Aquela porta garante que você paga as despesas na sua casa e a gente reclama do trabalho. Abençoa o teu trabalho, abençoa quem foi colocado na sua vida porque eles não estão por acaso. Eles estão nessa jornada como nós buscando evolução. E a gente só evolui quando está junto, convivendo. E conviver só com gente que a gente ama, gente, aí também fica muito fácil, né? Qual a evolução? Qual é o trabalho? Qual é a tolerância que a gente tem que ter? Nenhuma. Então são com os nossos desafetos, muitas vezes, em meio às dificuldades da vida, que nós aprendemos o verdadeira palavra o que significa o amor que Jesus nos ensinou. Perdoai nossas, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve, ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Esse item, particularmente, eu gosto muito dele, e quando eu estava estudando, achei muito, muito interessante. Porque a gente pede para Deus nos perdoar. Porque a gente fez malcriação, porque a gente falou mal do vizinho, porque a gente brigou com alguém em casa, porque a gente xingou alguém no trânsito a gente pede para Deus nos perdoar. Mas e nós? Nós perdoamos? Quem faz os desaforos para nós? As malcriações do dia a dia? Quando alguém te dá um toim, você fica feliz? Você perdoa? Ou você fica ali, ruminando o momento da vingança? Criando uma doença dentro de você mesmo? Amargurado. Porque esse tipo de coisa, ela não traz nenhuma felicidade. Ah, mas eu não consigo perdoar. Tenta esquecer dia a dia. Tenta não querer se vingar. Tenta querer ser melhor. Porque se a gente quiser ser melhor, Deus vê o nosso esforço. É fácil? Não é. Mas aí tem um item aqui que eu gosto muito, que eu li e achei muito interessante. A gente fala muito de perdoar e pró, os outros, né? Perdoa alguém que te fez algo mal. E se auto-perdoar? Entra aqui. Porque o auto-perdão, ele precisa acontecer na nossa vida. Porque a gente pode até falar assim, ah, perdoa o fulano, o ciclano e beltrano. Mas lá sozinho com a nossa mente, a gente não se perdoa por algo que aconteceu há tanto tempo. A gente fica guardando aquilo. Perdoa você mesmo. Porque nós temos que aprender a nos amar. Quando a gente aprende verdadeiramente a nos amar nós conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós não conseguimos nos perdoar, como é que nós perdoamos ao próximo? Fica muito mais difícil. Então vale essa reflexão, o perdão é um exercício diário. Não é algo, amanhã vou perdoar todos e todos, tudo e todos que me fecharem no trânsito, que fizerem malcriação. Gente, não vou, né? Difícil alguém aqui conseguir fazer isso. Mas quando a gente memoriza, a gente fala, a partir de amanhã eu começarei a dar pequenos passos para ser alguém melhor, a gente começa a se notar. E antes de notar o próximo, vamos nos notar para nós nos perdoarmos. E aí nós seremos capazes de perdoar o outro. O desenvolvimento moral e a oração nos ajudam muito. Põe uma música agradável. Em meio às loucuras da vida... As tribulações que a gente vê no dia a dia... Busca caminhos... Se conecta a Deus todos os dias... Porque a gente não pode esquecer que somos filhos de Deus... E se uma folha não cai da árvore sem Deus saber... Imagine nós... Vamos lembrar de Deus... E tentar vibrar uma onda melhor... Nós vamos com certeza... Começar em pequenos passos... A criar pequenos mundos melhores no nosso lar, na nossa comunidade. E um dia o mundo será melhor, porque a predominância será de espíritos que querem o bem um do outro. O amor prevalecerá. A gente termina e lembrando só que Jesus estava na cruz, está no Evangelho também, que diz: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Às vezes alguém te fecha no trânsito não sabe nem dirigir direito. Tá tirando a carta. É alguém fala, ah, nem sai de casa. Mas, gente, a gente um dia também não sabia dirigir direito, a gente saiu. E a pessoa só aprende se ela vai. Então vamos aprender a perdoar com um pouquinho mais de empatia. A empatia com o próximo também é importante na nossa vida. Não nos abandoneis à tentação, mas livra-nos do mal. Deus não nos abandona à tentação. As tentações... São escolhas nossas, decisões nossas. Queremos ir pela porta estreita ou queremos a porta larga, cheia de festas e alegrias, futilidades passageiras? A porta estreita, que pede a nossa reforma moral, que a gente coloque verdadeiramente o amor em prática, a gente vai colher todas essas coisas que nós fazemos para nós, para quem está ao nosso redor e é para a vida eterna. Porque somos seres imortais. Um dia, todos nós, sem exceção, voltaremos ao Pai. Nesse dia, nós teremos muita felicidade. E tudo que tem na porta larga, as facilidades da vida, é tudo pura ilusão. A ilusão, ela só dura aquela fração de minutos, de horas talvez, numa festa, e quando acaba, acabou tudo. A vida eterna, junto a Deus, para nossa evolução, é eterna. Então não nos deixemos cair em tentação, Deus nos ajuda, põe a prática da oração na sua vida. Todos os dias de manhã, levanta e agradece a Deus. Por aquele lar, por aquela cama, pela oportunidade de levantar, de trabalhar. Enquanto eu chegar à noite, faz a mesma coisa. Agradece pela sua janta, pela sua família em casa. Está faltando alguma coisa que está incompleta? Dá-me sabedoria, Senhor, para suportar todas as coisas sem murmurar porque o murmúrio nos torna amargos. Jesus nunca foi amargo. O nosso maior exemplo é Jesus. Era doce. É um exercício diário. E aí, finalmente, a gente diz que assim seja. Assim seja, porque se cumpra a vontade de Deus e não a nossa. Senão, eu podia falar assim: ah, eu queria ganhar na loteria, né? É o que eu preciso para minha evolução espiritual? Deus sabe exatamente o que cada um de nós precisa para a nossa evolução espiritual. Então antes de se cumprir com a nossa vontade, com o nosso ego, com os nossos caprichos, que Deus com o seu amor infinito por nós, cumpra com a vontade, para o nosso bem, para a nossa evolução. Que assim seja. Essa é a mensagem da noite, eu agradeço muitíssimo a vocês pela oportunidade. É, tem bastante coisa aqui no Evangelho gente, é muito bonito porque tem muita, muita coisa mesmo é que não dá tempo de falar tanto mas é um convite à reflexão e a partir de hoje, eu estudando para o Pai Nosso eu coloquei o hábito na minha mente que todas as vezes que eu faço Pai Nosso agora eu paro para refletir em cada palavra tentemos todos nós refletir se nós estamos aqui ouvindo sobre o Pai Nosso, esse tema, essa noite, é porque ele tem valor nas nossas vidas. Que a gente possa refletir e agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos, pela inteligência, pelo raciocínio, de processar isso, absorver e colocar em prática. Que Jesus abençoe a todos. Eu quero convidar vocês a fechar os olhos para a gente fazer uma pequena prece de encerramento então nós te agradecemos Jesus amado, Mestre querido pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome Divino Mestre obrigada por todas as coisas em nossas vidas Senhor Jesus, ajudai-nos na nossa jornada evolutiva ajudai-nos a ter paciência frente às dificuldades frente às lutas da vida dai-nos Mestre coragem e fé para lutarmos, eguermos que nunca esqueçamos de ter serenidade nos nossos corações, entendendo que todas as coisas fazem parte da nossa evolução espiritual e que um dia estaremos todos ao lado de Deus nosso Pai. Que nós possamos, Senhor, voltar nessa noite bendita para os nossos lares, recarregados de luz, que possamos levar essa luz e deixar que ela transborde junto aos nossos lares e a todos que nós amamos. E que se possível for, Senhor, nós estejamos aqui na próxima semana pela Tua graça e misericórdia. Que assim seja e graças a Deus. Muito obrigada e boa noite a todos.